O verdadeiro significado da Páscoa consiste em renovar a vida e com ela a esperança. Nesta data deixe renascer em seu coração a fé e o amor. E que você possa viver todos os momentos de um novo tempo ao lado do seu melhor amigo. Feliz Páscoa Mia amigos e ao amigos!